Quero orar para você. Senhor Deus, te pedimos que nos ajudas de tal forma que sejamos cartas vivas do poder do Evangelho. Fortalece o nosso testemunho com o teu poder. Queremos servir-te. Em nome de Jesus, amém. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, em ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei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 porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia dela o retirarei e o glorificarei fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação segundo João capítulo 1 verso 6 diz e este é o amor em que andemos em obediência aos seus mandamentos como vocês já têm ouvido desde o princípio o mandamento é este em que vocês andem em amor Salmos 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará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 Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Levítico capítulo 19, verso 17 diz, E não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Guardar ódio no coração não é bom. Para não guardar ódio no coração temos que colocar em prática o perdão. Muitos cristãos pensam que para perdoar alguém, é necessário não ter sentimentos ruins em relação à pessoa que os ofendeu ou prejudicou. Eles dizem que, enquanto houver alguma emoção negativa para com a pessoa, não conseguirão perdoar de verdade. No entanto, a Bíblia nos diz que o perdão é um mandamento. Por ser um mandamento, independe das nossas emoções. Perdoar é um ato de obediência e fé diante de Deus. É uma decisão que tomamos independente do que sentimos. Quando perdoamos pela fé, estamos dando a oportunidade para Deus curar as nossas emoções. Será a partir deste momento que Deus começará a tratar as nossas emoções negativas, e não o contrário. Perdoamos pela fé, e as emoções ruins começarão a diminuir, e até muitas vezes deixarão de existir, desaparecendo por completo. Se esperarmos que os sentimentos ruins como o ódio, por exemplo, desapareçam, para então perdoar, corremos o risco de guardar esse ódio no coração contra o nosso irmão. Salmos 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado.